Como é que você tá hoje? Oh! Aí, Aí rapaziada, queria puxar um grito, mano. Que o parceiro do meu GTA deu um salve lá de Carapicuíba de São Paulo, certo? Da batalha. Então é assim, ó. Ó, ó, ó. E geral levanta a mão, em geral levanta a mão Os mano, as mini skatista ladrão Geral levanta a mão, geral levanta a mão Os mano, as mini skatista ladrão Porque cacique rimando aqui eu já sou praticou. Fato MC mano é 4 que é fantástico Até porque veja moleque que eu tenho nível Esse daqui é o primeiro, com talento invisível Vai vendo então moleque, esse sigo improvisado Já que um já foi esse babaca vai morrer queimado então cê pega a cena E agora se assemeia como o Sobão Pra você trutar, a coisa tá cheia Não tá feia não, meu mano Eu sou enfristalheiro, então toma cuidado Você só a cinza do cinzeiro Aí, sabe por que, meu mano Eu tô insano? Toma cuidado Mano, porque o James tá rimando Até porque, meu mano, sabe que Não é um sonho, Me Emiliano, Sou anjo, sou demônio Sabe por que, meu mano, aqui a patente Aqui é alta, hoje 3 MC eu vou arrancar a alma Demorou parceiro, mas nessa aqui eu te estrago Ele é cinza, meu irmão, cê é um pulmão, eu sou cigarro Vai vendo, sou muito mais nocivo Infelizmente bateu de frente comigo, sai no prejuízo Eu sou invisível, amigo, eu sou incrível Quando rima comigo que você desce o nível Amigo, entende sagacidade A minha capacidade é te atingir sem cver invisibilidade mas que pena que cê cai nessa parada Falou que é incrível, na atitude não mostrou por isso que eu enfrento esse cara na vibe Poder não tá na mão, tá onde que tá o Mike Eu sou fantástico sim, porque agora cê cai no pacto Porque eu chego em caso o seu impacto Aí meu mano cê chega e cai no papel E não se instale agora, você não vai ter. ré Fala que eu sou só a cinza desse cingeiro Só pra você entender uma fita que vagabundo Pode falar que eu sou a cinza do cigarro Cigarro que eu fumo com pano, angústias de um mundo mas, se liga né meu mano, sabe com certeza esses três Mc esse aqui deve estar tá de viagem Até porque me chamei aqui de Holyfield Eu sou um pouco então pode abrir até a contagem Demorou mais fácil de improvisação É o seu cigarro fumarente Na rima eu te atinge, eu sou o 3 8 aí Aê, o versado aqui vem bem mais agressivo Sinto muito meu amigo, você não foi expressivo Você vem na arma, então vendo o um pipe então fuma mais, que o Luiz vem e corta a vibe Cê tá entendendo como eu faço a diguistão meu mano, você fica agora com a cara no chão Eu não fico com a cara no chão Só pra você entender que eu sigo fazendo mano satisfação Entenda que aqui você não é esperto Quer ficar de braço cruzado, rima bosta, aceito de peito aberto Mas, se liga né meu mano, eu lembro até do outro ataque Com certeza nessa fita eu já similo Então, toma cuidado, não falar de pulmão Porque eu dei mis com certeza é ataque cardíaco Demorou, mas eu causo o regaço, peito aberto e fechado Infelizmente deu de frente, seu peito aqui não é de aço Aê, eu sou praia do caixadaço Amigo, infelizmente pra você eu sou regaço Cê vem falar de cruzado aqui na balada E com agora meu parceiro toma na parada Cê vem com cruzado, mas na ruma não ranada Porque eu pego minha alma e te mato igual cruzada uh. É isso, barulho aí caralho, barulho Barulho, barulho, barulho, barulho, barulho, barulho, barulho, barulho.